Here we are again in Mirabel, in Quebec, and it's a touristic tour for my buddies in Brazil, so that's why I'm speaking in Portuguese. Vamos para mais um tour, mais um campo no Mirabel, para vocês conhecer. É o terceiro de 33, eu conheci só cinco. 5. Esse é bem interessante, ele é pequeno e tem um castelo, vamos dizer, um castelo no meio. Então, o objetivo principal é o castelo, ele é feito para que todo o jogo gira ao redor desse castelo. E nesse jogo, temos zumbi dentro do castelo, eu acho que são três no começo, e eles morrem só com headshots. Tudo o resto, posicionado ao redor, ao redor do, do castelo, é jogador normal. Se tomar tiro na cabeça, sai do jogo. Se tomar tiro no resto do corpo, vira um zombi. E vai dentro do castelo. É jogo fed Mirabel no Quebec. Enjoy. Ah, ah, não, é. são ah, ah on a deux snipers parfaites. Oh, é é là. it's also 된 didn't you are. Oh. Are então eu touché. Oh Ah, c'est cê se t'es pas fait headshot tu deviens vampiro Mec. Je Tu devrais ser Ah, Ah, não, J'ai trop peur là. é isso, eu viro um vampiro Eu tiro minhas cores do braço e eu, eu, eu tenho que ficar dentro do castelo e eu morro sou com um headshot. O que Ai! Oh, oh, eu estou já ja, vampiro! Attendez, não, merda! Oh! Tu pode encore respawnar? <muchos> Bon, tem confusion nas regres, tem um monte de vampires ou zombis qui ainda têt as corps, mais sont zombis. É difícil se entender, mas. Tá tudo certo. C'est chaud d'être vampires là. C'est chaud d'être vampires. On est é tout seul ici là. C'est tous des vampires en bas là Non oui, je pense. Mais ils ont, ils ont encore leur couleur. hein. Ils tirent dehors, mais ils n'ont pas en leur couleur. Peguei, headshot Bom, peguei ele headshot, lindo, mas é um pouco porque com headshot eles não voltam para o nosso time J'en ai pris 2 là, a pessoa t'as desnipers ao vivo oh, J'en ai pris de bom Pardon Pardon les couilles Oh merde on est là Enlève la couleur Ouais faut que tu l'enlèves Enlevez vos couleurs Zombie, zombie enlevez vos couleurs Hoppa ouais, Ah C'est pas mort Ouais non Je reviens! Ils sont tombés de <rire> tiro no peito, et on <Okay>. ne Hop! Ouh! <rire> ok, il est, il est dangereux celui-là. Enlève les couleurs, non? E dessa vez eu tomei um headshot, então eu estou fora do, do jogo. Teve um outro jogo nesse campo que eu não filmei, e o próximo campo do Mirabel estará no próximo vídeo. Falou!